salva rapaziada esqueça mano começando mais um vídeo voltando com a sériezinha de GTA RP filai ah, esqueça só do suago vai esqueça filho estamos de volta aqui na nossa cidadezinha querida delta RP tá ligado deltazinho mano e véi está de season nova certo desde o dia 6 é dia Estou gravando esse vídeo de dia 12, né? Porque eu acabei dando uma viajada, pá. Então não deu tempo de gravar. Praticamente uma semana depois que a sítio foi reinau, reinaugurada. Isso. E tropa, mano. Pelo que eu tava vendo, a sítio tá muito louca. Comecei a gravar. Tinha começado a gravar um pouco antes. Mas o, ficou travando, tá ligado? na gravação ficou um arquivo meio pesado. Então eu tô começando aqui agora. já gravar chegando na cidade, pá. Trocar de roupa, mano. Se você tiver uma ideia, eu estou agora com 53 mil. Eu cheguei com 65 mil. Ele mais quatro, né? Colocar aí 57, certo? E nosso trampinho, como a ah, estrutura, filho, vamos relembrar as antigas, né? Da antiga, pode dizer, da antiga season, né? No meu, minha, minha outra vida, né? Como eu posso dizer bruxo tá de volta na área, filho. como? Troquei o outfit, coloquei, ó, outfit novo, filho. ó, esquece, esquece, filho. Mas é isso, rapaziada, foi na concessionária também, tinha gravado os carros que tá na concessionária né? E rapaziada, é, mano, não sei se eu vou voltar a ser mecânico, né, não sei se o meu personagem vai ser mecânico nessa season Certo, deixa eu já iniciar no serviço Vamos começar a trampar na distribuidora, certo? Vamos começar a trampar na distribuidora, mas. Tava... Tinha uns caras lá na praça, tá falando. Deixa eu só tirar essa bike aqui, senão eu vou tabar. Tinha uns caras, tá ligado? Que tava falando que era pra eu. Certo? Aí. Vambora. Tinha uns caras falando que era pra eu começar no iFood e também na da cerveja, né? uma cerveja, falo que dá mão uma... de da hora mas, mano, eu vou vir aqui na servidora sei como que ela é, tá ligado, já tô ligado como que ela é, né mas eu posso meio que lembrar, meio que por fora não sei se é o certo, mas eu vou meio que lembrar por fora como as coisas acontecem, tá ligado eu não preciso entrar no, no e-mail né como a gente fala aqui na né? GP, não preciso entrar no e-mail pra saber como que entramos, né? então eu tô ligado como o servidor funciona. Se tiver uma ideia, eu gastei 7 mil, mano. 7 mil comprando a mochila pra poder, né? Carregar aqui e tal. Então já foi uma graninha pá. Uma graninha da hora. Mas vamos fazer o seguinte: vamos juntar os 60 mil. 60 e poucos mil. Vamos juntar os 60 e poucos mil, tá ligado? Pra poder comprar. Pra poder comprar minha moto quero comprar uma Bros 160 mano. uma Bros 160. deve ser uma moza boa, acontecer ela, mas eu acho que eu vou comprar ela por questão de lógico. Eu gosto de fazer é, um ilegal né, Eu fazer um HB ilegal, quer é fazer caixinha, fazer assalto, fazer essas coisas, fazer é um ilegal. Então eu começando eu começando numa moto, pra mim acho que vai ser. Vai ser uma coisa boa, tá ligado? Porque eu tô ligado a ter uns vídeos da hora, pá. Você uma surpresa mais fácil. Mas né. Tudo depende. Como então, que vai, né? vai seguir o personagem? Como vai seguir o Henrique Bruxo? Como que o Bruxo vai seguir nessa história aqui? Tá? Mas eu vou começar a trampar aqui a certo? Tem 57 mil. Como eu já tinha falado. Minha meta é chegar acho que é nos 70 mil né Então são 13 mil aí que eu tenho que pra fazer Mas aí final é fazendo aqui ó Vai resenhando e tal, trocando papo E já já vai pra esses 13 mil aí lado. Só não posso morrer As coisas que eu não posso fazer é tipo Gastar com besteira É gastar com coisa ilegal somente agora no começo Não compensa eu Comprar coisa ilegal, tipo, C4 para poder fazer... roubaram não fala Casas, parques, né? Casas, tipo, não começa agora no começo E que vamos fazer aqui um corrida legal Né? Vou tentar subir Que é uma grande corrida Corrida ilegal E também o do... caixinha Né? Nos mas rapaziada, vou tentar postar todo, pelo menos um vídeo de rp por dia né? Um vídeo de rp por dia, esse vídeo eu tô gravando em uma terça-feira Vou tentar postar ele já numa quinta-feira para vocês, certo? Não vou ficar falado, porque eu já tenho um vídeo já pronto esse desse aqui da rp Então vídeo pronto já, programado para postar é de me ele mas é coisas leves, coisas rápidas, coisas suaves. E aí nós né, vai vir aquela sequência brava, aquela sequência brava de RP, aquela serezinha da hora, aquela marota Marota gente. Marota. Ah, é... Agora não estou. Nesse momento não estou em live, certo? Mas mais tarde eu vou começar a fazer umas lives lá na Twitch, lá na roxinha, vocês se me seguem, vai dar o link aí na descrição, certo? Eu tá gravando, tá gravando, né? Tipo, RP, pá, jogando RP, resenhando. Aí vocês entram lá, rapaziada. E aí, mano, agora filho. Só não posso moscar com o bagulho da encomenda. Cadê? É aqui, ó. Que o bagulho já fica cheio, tá ligado? Eu quero cheio, mano. Porque a questão é. Tem que tomar uma seis mochilas. Eu já vou aproveitar já vender na lojinha ali. É, Logo Tropa, vai ser mal alcanceira né? Pá, vai né? conseguir crescer de novo. E na antiga Cisa, né? Pô, tava de Mercedes. Consegui lançar o GTI. Pá, mas vamos, né? Vamos ver aqui. Batata frita, eu sei que é uma coisa. a gente, que eu não possui saldo suficiente para comprar seu produto. Ai, caralho. Agora entendi por que os caras falou que é bom em J-Food, mano. Acho que não sei se eu vou lhe explodir a chuva, Não sei se eu vou lhe explodir na cerveja. Porque ninguém ainda comprou acho que, as casas lá né? Então a gente não é um tem dinheiro ainda. Vamos ver, vamos ver. Vou tentar. Vou. vou também tentar entrar, rapaziada, no. no fala? Em alguma organização. É... Ah, pega o bagulho lá atrás mesmo, mas já vende aqui. O que vende. Oh, não é possível dizer que o McDoS... Ah, tá. Ela é que o McDoS não conseguisse pagar, filho. Você não pode vender esse produto aqui. Ah, qual foi? Nem leite? Caralho, nem leite, mano. Você é louco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar. <risos> Minha coca caixa na mão, que ódio, velho. Tem isso o oh, caralho certo, ah. Vamos ver aqui, tropa. Vamos ver aqui, mano. Se esse aqui consegue vender. Se vender nessa, vai é duas caixas de leite aí, 2.990. Uma rosquinha, 1560, mais... Ah, o sogro desse produto tá cheio. Tá, mas aqui eu já consegui ganhar uma grana da hora, rapaziada. Aqui já tô com uma grana da hora, mano. Vamos ver. Vamos lá. Celo, rapaziada. Voltei aqui, mano. Fiz algumas entreguinhas também já, pá. Pra... Vamos vender um mais. Certo, e mano, vamos ver o é que vai dar nesse. Você é louco, velho. vou comprar mais uma mochila lá pra conseguir. Pra suave, mano. Tá, onde deu? Uma escola. Produto. Tá cheio. Ai, o monstro tá cheio também. Ai, dois chips. Três mil. Tá, consegui vender chips. Vamos Vambora, rapaziada. Chega em outra lojinha aqui, mano. Vamos ver se eu consigo vender nessas. Vou ter que ir lá comprar outra mochila com o chão trampando velho ou senão abandonar esse trampo e ir pra outro vamos ver vamos ver vai, vai. vamos ver vai Uma cat monster Fala que não tá cheio ai tá cheio mano ai vai descolto também tá cheia ah, tomar no cu tropa vou continuar aqui mano e finalizando o vídeo tá ligado Finalizando o vídeo aqui, pá. E amanhã já tem outro vídeo novo. Já ativa a notificação, já se inscreve no canal, rapaziada. Se inscreve no canal, bate a notificação, deixa o joinha, deixa o like e vamos embora. Vou tirar o para aqui em off, tá ligado? Pra não ficar tudo bagulho chato, já trazer uns conteúdos da hora pra vocês, certo? É isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis, fui.